pessoal beleza Franz Rezende na casa do azulejista hashtag a casa do azulejista a casa mais vigiada atualmente no Brasil pessoal hoje nós estamos aqui para proteger o nosso conjunto de, de bancadas aqui da cozinha da casa do azulejista aqui pezão direito bonitão acabamento top pequenininha show de bola pessoal essa pedra aqui é um balcão aqui vão três banquetas só vai servir de mesa aqui na minha casa ali pia área seca e ali a área do hot top ali eu vou colocar o hot top uma coisa que vai ficar topsita pra caramba e para proteger isso aqui com respingos de tinta e outras coisas durante o a, a acabamento da obra pessoal a gente precisa proteger e para proteger bancadas de granito mármore e porcelanato eu uso ó, o salva bancada o salva bancada é um filme em plástico tá especial para proteção de superfícies como essa aqui para proteger essas bancadas, a gente vai usar o salva bancada, vai usar uma fita crepe e vai usar o estilete. Vem comigo, vem comigo que você aprende a proteger suas bancadas aí. Fui! é isso aí pessoal, não quer ter dor de cabeça depois das suas bancadas instaladas granito, mármore, porcelanato não quer ter dor de cabeça até o final da obra salva a bancada a proteção agora a galera pode vir fazer gesso, fazer pintura não tem problema, minhas pedras estão protegidas e as suas também é só você usar a salva bancada, beleza? fui!